Quais são os problemas que os meus pacientes têm que fazem eles virem no meu consultório? Então quem procura você pela ortodontia, qual é o problema principal? Para quem nunca te viu, você falar justamente disso, das pessoas que têm medo de dentista porque sofreram algum tipo de trauma e que tipos esse 1, um, dois, 3, né? É, dá três exemplos de situações que traumatizam uma pessoa. E a importância que é encontrar um profissional que saiba lidar com isso. Por quê? Porque é importante é o dentista e tudo mais. Isso é uma isso a gente chama de uma, uma publicação boca de funil. O que, que é? Para aquelas pessoas que nunca viram você, que não estão pensando em dentista, nada disso. Mas começam a ouvir você falar ou começa a ler o seu texto e se identificam. Ah, é, realmente, eu não gosto de dentista, eu sofri um trauma, eu, eu, não, não, eu tenho medo. Né? E tudo que a pessoa traumatizada quer é encontrar um dentista que seja carinhoso, que condicione aquela coisa toda. Então, isso, é um, é, é, então, isso já é uma, um, um problema que você resolve aí no consultório. Pacientes traumatizados que você consegue fazer o tratamento. Né? Então, já é um tema. Um outro é, motivos é, pelos quais os pacientes querem usar o aparelho fixo. É estético? Não. É, tem dor, né? Dor articular? É, um paciente, enfim. E aí você falar do problema primeiro, primeira frase é o problema que ele tem, porque ele se identifica. E aí você vai acertando a estrutura que eu, eu falo nas aulas lá dentro do curso. Então, é por isso que eu falo assim, se você acertar na comunicação, não usar termos técnicos, nada disso, né, ele não, não precisa ouvir isso, isso afasta o paciente, quando a gente fala de qualquer coisa, pulpite, enfim, reabsorção radicular, né, não sabe o que é isso. Eu vejo muitos, muitos dentistas fazendo publicações assim, né? e isso é a gente que gosta. O paciente nem quer saber o que é reabsorção radicular nem não não não quer que não quer isso para ele né Então é, então eu pensaria nesse sentido você começar a fazer publicações assim, primeiro fazer agora eu estou fazendo com consistência, uma vez por semana consegui fazer. agora estou entendendo como é que funciona. Né? Aí, o outro segundo passo daí é você colocar um pouquinho de dinheiro lá. Põe 50 reais, 5 reais por dia. Para o Facebook e o Instagram, começar a distribuir ali no seu bairro. Eu gosto de fazer publicações para a região do consultório. Não, não invento muita, muita moda. Região do consultório, São Paulo é muito grande, né? Então, começaria ali para o seu bairro e os bairros vizinhos. E, e é assim que trabalha. Com as, com as redes sociais assim que eu que eu trabalho que eu indico que eu aprendi e que eu acho muito legal só que o resultado não é assim de, do dia para noite é uma construção e as pessoas começam a te conhecer agora o resultado vai depender da consistência que você fizer né, se você tiver sempre aparecendo ali do de você saber o conteúdo né conteúdos bons que interessam, às vezes a gente acerta, erra, e aqui também acontece, né? Uns trazem mais engajamento, outros nada, e é assim mesmo. E aprender a investir nisso. Mas é claro que quanto mais energia você colocar, o resultado vai vir mais, mais rápido, né?